Logo após efetuar o pagamento pela licença Ultima Farm License, você poderá conseguir um produto para gerar tokens Farming Unit. A única maneira de pagar é com o um token Ultima. Então vá para a sua área pessoal no site UltimaFarming.com, deslize a página para baixo até as licenças e selecione Ultima Farming Units no menu. Na página que se abre, selecione uma unit disponível para você e clique em Purchase, Comprar. A compra de uma unit está disponível apenas com um token Última. Na janela que se abre, você verá o valor em Coins Última e o endereço da carteira para a qual você deseja transferir o valor especificado. Para a conveniência de lidar com o aplicativo móvel da carteira, o endereço também está disponível na forma de um QR Code. Para efetuar o pagamento, envie a quantia especificada de tokens Última para a carteira na coluna Endereço. por favor, Envie o valor exato que aparece na tela. Após a conclusão do pagamento, você precisará aguardar o aviso de pagamento. Esperamos que, ao ver este guia, você não tenha dúvidas sobre a compra de Units. E se você ainda tiver dúvidas, sempre poderá perguntar ao nosso serviço de suporte, support.ultimofarm.com. Lhes desejamos um alto profit e grandes conquistas.